Bom, nesse vídeo eu vou te explicar uma frase, ou não uma frase, na verdade uma pergunta que eu usei e que me fez faturar em apenas um dos segmentos aqui do meu negócio oito vezes mais, em um curtíssimo período de tempo. Olha só. E em vez de só te falar isso, eu vou te provar isso, eu vou te mostrar isso, tá um, antes de falar em detalhes sobre isso aqui vai ser relacionado à questão de ganhos no youtube tá é o que eu vou te mostrar aqui eu sempre reforço para mim o youtube é a melhor maneira para quem quer transformar a vida financeira de uma forma extraordinária eu desconheço uma plataforma tão eficiente quanto o youtube tá então vou mostrar para você isso na prática aqui antes de mostrar qualquer situação Vai ser, eu vou te mostrar aqui no mês de abril Que foi quando eu usei essa frase Vamos pro resultado aqui Que fica mais fácil de eu te Mostrar e de a gente ir conversando Olha só Vou compartilhar Minha tela aqui com você Olha só, então Esse aí é um painel né? Vou colocar um pouquinho maior aqui onde mostra as estatísticas aqui do canal e você pode ver o número de visualizações né? 192 mil, é... 1900 inscritos nesse período de tempo e uma receita aqui de 3400 e alguma coisa. Só para reforçar, eu sempre gosto de deixar claro o seguinte, esses ganhos aqui é relacionado à propaganda, né? essas propagandas que aparecem no início do vídeo e tal, o nosso negócio aqui não é sustentado por isso porque não, não tem como, né, seria aqui, né, são cinco pessoas, enfim. Mas, vamos atentar a essa receita aqui, ok? Você pode ver aqui, período personalizado, de é, 1 a 30 de abril. Então, foi exatamente nesse período aqui que eu comecei a usar a pergunta que foi a seguinte. Como eu consegui que o meu canal chegasse aos 2 milhões de visualizações em um mês em tão pouco tempo como eu consegui que o meu canal chegasse a 2 milhões de visualizações em tão pouco tempo 2 milhões de visualizações em um mês em tão pouco tempo então a primeira coisa é o seguinte, olha só aqui são 192 mil visualizações, estava um número relativamente baixo, tá? a gente já bateu 1 milhão mas o máximo que a gente tinha batido era um milhão de visualizações. Aí vamos ver o que aconteceu. Então, tá aqui o mês de abril. Vamos ver aqui o mês de maio. Vou colocar aqui, ó. um 1 do 5. aqui eu tenho que aumentar aqui primeiro. Eu não sei se maio vai até 31. Vamos ver aqui, ó. 31 dos 5 Então, já deu uma grande diferença E a maior diferença Foi aqui no mês de junho Já dá para a gente selecionar direto aqui Olha só Já foi para 1 milhão E 700 mil visualizações Foram quase 25 mil inscritos E É... Quase aí 29 mil reais, um pouco mais de 28 mil reais, só com anúncios. Tá? Então, é, o que, que eu quero conversar com você em cima disso? É bom, eu gosto pelo menos né, de sempre, em vez de só falar assim, é bom mostrar, provar, né? Para você ver que não é conversa fiada. Então, algum, alguns pontos interessantes em cima dessa frase ou dessa pergunta que foi usada. Né? Primeiro, como eu consegui? O como eu consegui é muito... É uma, é uma afirmação, né? Quando você faz uma afirmação em formato de pergunta. O como eu consegui é nítido, né? Dá ideia de que aquilo já é real. Você sabe. Você transforma. Você transforma a sua mente. Consequentemente, seus resultados vêm a partir do que você já acredita ser real. Então, se eu estou perguntando como eu consegui... É, é uma coisa bem poderosa. Depois, como eu consegui meu canal chegasse aos 2 milhões aí um ponto interessante é no mês de abril quando foi feito isso tinha lá 192 mil a gente nunca tinha feito 2 milhões o máximo era 1 um milhão então o que, que é preciso muitas vezes é muitas vezes é preciso a gente sair da lógica né porque às vezes a gente é tipo assim, ah, eu, por exemplo né, vamos supor que ah, eu já tenha ganhado por exemplo 5 mil reais em um mês mas hoje eu estou ganhando dois. Talvez para eu falar que eu tô ganhando 10, talvez fica tipo assim, pô, mas é importante, né, você dar uma forçada, né, e esses 2 milhões foi uma forçada. Como eu te mostrei ali, a gente não chegou nos 2 milhões, né, nesse período de tempo, mas é aquele famoso ditado, né, mire na lua se você errar, acerta as estrelas. É melhor eu ter a intenção de 2 milhões e chegar em 1,700 do que a intenção de 1 milhão e chegar em 1 milhão, né. Então, o segundo ponto importante é isso, tá? É você ir colocando algumas coisas para expandir na mente mesmo. Então, como eu consegui, chegar chegasse aos 2 milhões de visualizações em um mês, e um ponto também que é muito importante, em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Às vezes a gente acha que, que a coisa tem que ser assim, tem que ser muito demorada. Tudo depende da sua crença. Se você acreditar que ah, vai precisar de X tempo, realmente vai precisar. Você viu ali, foi quase 10 vezes mais um resultado. Isso é crença em dois meses. Tá? Então, essa frase que eu estou te dizendo, ela serve para absolutamente tudo. Tá? Pega aí o como eu consegui, coloca a sua meta em tão pouco tempo né? e repita isso constantemente. No nosso caso aqui, além de fazer isso, é, eu coloquei essa imagem que eu te mostrei aqui, eu entre aspas fraudei ela vamos dizer assim tinha lá 192 mil visualizações eu fui coloquei lá 2 milhões coloquei um valor maior de faturamento tá e deixei aqui na tela do computador você viu aí como que realmente funcionou essa é isso que eu gostaria de compartilhar com você e uma outra coisa tá eu quero te fazer um convite como eu disse aqui no início do vídeo e estou te mostrando aqui é para mim realmente o YouTube é uma mina de ouro tá claro se você for falar assim, ah, Fabrício, o que que fez uma transformação completa em você? Mudança de mentalidade, mas é em ação, um canal no YouTube, tá? E a gente tá fazendo, eu tô criando, vamos dizer assim, um império no YouTube, tá? A gente vai estar tá produzindo outros tipos de canais, enfim. Eu tenho alguns treinamentos, né, que ajudam nesse sentido, mas nessa semana eu vou criar um treinamento, na verdade, ele já está criado, né, a gente vai lançar o treinamento YouTube para iniciantes, tá? Qual é o objetivo? É ajudar quem é do completo zero, zero, zero mesmo, ou para quem está começando, tem um canal aí com menos de mil inscritos, a chegar aos seus primeiros cinco mil reais no YouTube. Tá? Os outros treinamentos que eu tenho, mentoria, eu falo de faça de 10 a 30 mil por mês, mas isso às vezes é muito avançado, para quem está começando não faz sentido, e os valores também são normalmente mais altos. Esse treinamento vai ser um valor menor e realmente focado em quem está começando. Então, se você quer explorar, vamos dizer assim, essa mina de ouro que é o YouTube, você vai entrar em um grupo de WhatsApp, onde a gente vai fazer o lançamento nesta semana. Ok? Fez sentido isso pra você? Fez sentido essa conversa? Toda essa conversa? Tudo isso que eu te mostrei aqui? Deixa um comentário. É muito importante para mim saber o que, que você pensa sobre a nossa conversa aqui. É isso. Um forte abraço. Até o um próximo vídeo.